Deixa eu só mandar um abraço aqui rapidamente para o Samuel de Patos de Minas e um beijo para a Rosa Maria que não perde de jeito nenhum amanhã total. Daqui a pouco tem mais e agora a gente vai falar sobre educação. Criar filhos hoje em dia é muito difícil, não é? Muitos não obedecem, há conflitos, brigas, frustrações e grande parte dos pais não sabe como lidar. Será que é possível uma educação sem punição? Ou recompensas comigo, um especialista na relação entre pais e filhos, Leonardo Veloso. Oi, Leonardo, bom dia. Tudo bem, Mônica? Tudo bom bem, dia. obrigada por ter vindo, viu? É ótimo, é ótimo estar aqui falar com essa quantidade de pais e mães. Então, muitos pais e mães é. assistindo a Manhã Total, e é um desafio hoje? Você está trazendo esse desafio, né? É, eu. Criar tra... sem punição. Eu tô trazendo esse desafio porque eu acredito muito nele, é baseado, inclusive, na disciplina positiva, esse trabalho, é sem punição e sem recompensa, né? A gente não acredita muito nisso, porque a sociedade mudou, né, Mônica? A gente mudou a forma se relacionar no trabalho, em casa, com o companheiro é. e com os filhos a gente repete o padrão, né? Então, assim, educar sem punição já é o que a gente faz na nossa vida. A gente só não percebe isso e replica isso com os filhos. Uhum. E é preciso, por exemplo, você é, dar limites. Às vezes a gente fala, dar limites tem a ver um pouquinho com punição ou não? Não tem nada a ver? Mônica, a questão dos limites, ela, são, ela é fundamental. Mas a gente trabalha com isso é, numa linha de quê? Dá habilidades, habilidades de vida para a criança, ou seja, o que você que quer dar para o seu filho? Você quer dar autonomia, você quer ensinar isso para ele, ensinar poder de escolha, independência, como se relacionar com os outros, empatia, e isso você faz nos momentos de, difíceis e nos momentos de erro, que é o caso da, da, onde é utilizada a punição, por exemplo. Exato. Aí ao invés de gerar é, uma correção, um aprendizado, gera o quê? Grito briga, discussão e vai entrando no ciclo vicioso, que aí faz com que a gente ache tão difícil fazer esse trabalho. Uhum. Dá um exemplo prático, por exemplo, no seu trabalho, se alguém faz alguma coisa de errado, por exemplo, você não pune ele, você não grita com ele, o que, que você faz? Você aprende com o erro. E com o seu filho? É pro castigo, é retirando um privilégio, né? é, às vezes uma palmada. O que, que ele aprende com isso? Medo, submissão, ameaça, e aí crescem esses jovens cada vez mais dependentes emocionalmente que a gente tem visto aí. Né? Você está falando da conversa, então Sim. é uma conversa é uma conversa rígida, eu posso dizer, não autoritária. Firme. Firme. Firme. Você já falou isso aqui. Firmeza e gentileza. Essa é a chave do sucesso para você poder criar seu filho de forma que ele vai ser um adulto saudável emocionalmente. Hum. E é muito tênue o limite. Então. Por isso que a gente trabalha tanto com os pais. Entre o autoritarismo e a permissividade. Porque também muitos pais hoje em dia, eu não quero ser autoritário, porque meu pai foi assim comigo, eu não quero repetir. Aí ele trabalha muito, chega em casa... É permissivo. Uhum. Deixa até a criança demais, fazer né? tudo. É, deixa fazer tudo. E, e a aí a criança, criança esquece até aquela questão da hierarquia que é tão importante, que com firmeza você consegue? Com firmeza você consegue. E a firmeza é justamente isso, é de entender, falar, filho, isso aqui que aconteceu, que, como é que você viu isso, sabe, foi errado? Ele, as crianças, às vezes, a gente trabalha muito, em vez da punição, a consequência lógica. Peguei seu celular, já falei para não pegar, caiu, quebrou. né? E aí, agora? Vou pôr de castigo, palmada, vou tirar o videogame que não tem nada a ver com o celular? Quer dizer, você chegar para a criança, filho, eu te falei, e agora? Como é que a gente vai resolver isso? Trazer a responsabilidade. Ensinar, mãe. Ensinar. Ensinar. Ensinar ele a perceber que tudo que ele faz vai ter consequência na vida. E ter poder de escolha. Às vezes, no começo, fica mais difícil mesmo. Papai, mamãe que tá vendo a gente, fala, poxa, no começo vai ser um pouco mais difícil, porque a criança está acostumada com o quê? Gritar. É mais fácil para a criança ouvir um grito e mandar ele para o quarto ficar de castigo do que ela perceber o erro dela e falar, caramba. Errei. Quando você sente, Mônica, oh. é muito mais difícil. Você aprende quando você sente. Uh -huh. Dói, né? Dói. Ele... É mais fácil alguém vir e falar: vai, vai, e pronto, vai embora. É. Sai daqui. Agora, quando chama para conversar e falar, vamos falar sobre o seu erro? E aí, que solução que você me dá? Uhum. Vou tirar a sua mesada, uhum. você vai... Aquele passeio que a gente queria fazer tanto, a gente não é. vai poder fazer mais. Como que a gente vai consertar o celular da mamãe? Exatamente. Às vezes ele vai dar uma solução que é muito mais rígida que a sua. Uhum. E você percebe, você está falando de disciplina positiva, Sim. não é? E de inteligência emocional. Os dois, é. Os dois, né? Como... Os pais ficam meio perdidos nessa hora, muito. assim? Muito. Por isso que eu dou muito exemplo para eles, para eles é. verem que isso, isso... Eu brinco muito que a gente faz um trabalho semanalmente com 40, 50 pais, trazendo esse conceito pela internet. E, eu, e eles, na hora que eu trago isso, eu falo, isso aqui é história da vida real, isso aqui não é teoria, sabe? Assim, me dá um exemplo que eu te mostro como é que você vai atuar baseado numa nesse trabalho, sabe? Com essa abordagem, com uma nova abordagem de educação que já existe, Mônica, ela já está aqui para todo mundo. A gente faz isso em casa, faz isso com a esposa, com o marido, com o companheiro, faz isso no trabalho toda hora. A gente evoluiu, por exemplo, a questão de chefe. É. Até alguns anos atrás tinha chefe, hoje não tem mais, hoje é. é líder, gestor, você aprende, você desenvolve a pessoa. E o seu filho, a pessoa que você mais ama, você pune. Por onde que quem está assistindo a gente, né, que está interessado, pode começar? Mônica, hoje a gente está falando muito disso, sabe? Tem trabalhos que têm sido feitos, pode procurar na internet, tem seminários. A gente vai ter um, um seminário agora em Belo Horizonte falando sobre isso, parentalidade. A Jenny Nelson, que é a, a, a quem fez todo o conceito da disciplina ativa, vai estar tá positiva. A disciplina positivo vai estar tá lá, quer dizer, isso está sendo discutido, está sendo falado. É perceber, falar, eu quero, eu quero ser diferente. Deixa eu trazer um exemplo para você. A Juliane tem uma filha de nove, ela nunca apanhou. Ela de anda nove... muito. De nove anos. Nove anos anda ó. muito desobediente, mas quando vou educar, eu falo que vou bater e não bato. E ela fala que você não, te... é, você não. Você não me bate mesmo com o que eu faço. Desafiando a mãe. Como é que ela pode? É decidir? o mesmo caso. É o mesmo caso, é ameaça. É ameaça. Aí, no ameaça. Caso ela ameaça, gera o mesmo efeito gera o mesmo efeito, quer dizer, ela tem que começar um trabalho. Quanto mais cedo a gente fizer isso, Mônica, é mais fácil. Por quê? Porque as crianças vão refletindo isso na gente. A primeira infância é onde a gente forma as memórias. Então, na hora que eu vou mudando isso, vou refletindo. Ela tem nove anos, ok, dá para fazer ainda. Vai ter um pouquinho mais de resistência. Ela vai ter que criar associação, antecipar comportamentos. Quer dizer, o que, é que eu quero que ela faça? Então, eu tenho que antecipar esse comportamento com ela em uma outra determinada situação. Uhum. Para que a criança saiba, a criança precisa ser encorajada a fazer do jeito certo e não o contrário. Sabe, a gente criou uma ideia de que a gente precisa punir para a pessoa fazer o jeito certo. Em relação aos filhos, isso não existe. Uhum. Quer dizer, você se sentir pior para poder fazer algo que eu quero, uhum. não, é saber, não faz sentido. Tem uma outra amiga, mãe, que meu neto quer ganhar tudo no choro. Porque alguém ensinou para ele que ele ganha tudo no choro. Quer dizer, se fizer diferente, ele vai poder, porque ele prefere ter essa relação. Às vezes usa o choro para chamar atenção, nem quer ganhar nada, Mônica. Quer dizer, é perceber atenção. isso na criança. Léo, como é que eu vou saber isso? Pergunta para ela. É uma grande ferramenta que os pais usam muito pouco. Por quê? Porque tem essa relação de poder. Eu sei o que é melhor para você. Será? Será, né? Vamos fazer isso junto. Vamos compartilhar. Compartilhar gera conexão. A gente está aí no mundo que está... Toda hora a gente fazendo isso. Eu quero te fazer uma proposta para você voltar, para a gente falar mais sobre isso. Você volta? Ah, Mano, que eu adoro o programa, eu adoro você, eu adoro esses pais. Eu, é eu fiquei aqui o dia inteiro, fiquei aqui até o final da Copa, gente. Então, ó, então tá, tá certo, vamos, vamos combinar, tá vamos bom? Combinar. A gente vai trazer o Leonardo Veloso de novo para você poder fazer suas perguntas e a gente trabalhar mais essa questão da disciplina positiva e inteligência emocional, porque tem muita gente preocupada aqui, tá? Léo, obrigada mais uma obrigado vez você, O seu adoro, carinho é, sempre, que isso, eu adoro. Viu? Bom de sempre. fim de semana. Essa é a minha missão. Que coisa boa, eu fico feliz. A gente vai combinar a nova data, tá bom?